Antes de iniciar os trabalhos, registrar a nossa indignação e nosso repúdio à truculência que a nossa líder do Partido dos Trabalhadores, a deputada Bebel, professora Bebel, ela foi agredida hoje, agora à tarde pelos agentes de segurança da Secretaria do Estado de São Paulo, de uma forma truculenta. É, que isso não se repita, Eu não sei se vocês vão conseguir ver essa imagem, mas já está na rede social. Então, quero aqui registrar a minha solidariedade da vereadora Juliana Fraga e nosso repúdio ao governador por essa política com a educação e com seus trabalhadores. Então, Quero aqui deixar registrado antes da votação dos trabalhos na noite de hoje. OK, vereadora